Olá, eu sou Maria do blog Lava Maria e eu tenho um grave problema porque eu adoro cadernos e sempre que vejo muito bonito tenho que comprar. Também já fiz os meus próprios cadernos por isso ainda complica muito mais a minha situação, mas eu fiz-vos um vídeo onde vos mostrei como é que eu uso os meus cadernos, algumas formas que eu fui usando os meus cadernos ao longo da minha vida. Como vocês gostaram tanto desse vídeo eu decidi dar-vos 25 ideias para como usar cadernos vazios que vocês têm em casa e não sabem o que fazer com eles. Se vocês estiverem neste tipo de situação e quiserem ver que ideias é que eu tenho para vocês, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, eu já tenho aqui o meu caderno. Este caderno é lindo. Já tenho aqui o meu caderno pronto para vos dar algumas ideias, por isso, a primeira ideia de todas é criarem a vossa própria agenda, a vossa agenda pessoal. E neste momento há imensa gente a fazer este tipo de agendas e vocês podem colocar o que vocês quiserem neste tipo de caderno, mas a ideia principal é organizar o vosso tempo da melhor forma, serem o mais produtivas possível. Vocês de certeza que já viram imensos vídeos no YouTube sobre isso, mas vocês têm que criar as vossas próprias páginas da vossa agenda, eu acho isso super giro. A segunda ideia que eu tenho para vocês é criarem uma agenda também, mas uma agenda profissional. E se vocês forem bloggers, youtubers como eu, vocês precisam de também ter uma agenda para o vosso conteúdo, porque é muito, muito importante vocês terem noção de como anda o vosso mês, o que é que vocês têm que fazer, que tipo de parcerias vocês têm, por isso criar uma agenda também é uma boa forma de vocês utilizarem um caderno vazio que vocês possam ter por casa. A terceira ideia que tenho para vocês é uma coisa que eu fiz muito, porque eu andei em Belas Artes, mas eu aconselho imenso a uh, toda a gente ter um caderno para rascunhos, para desenhos, para esboços, porque desenhar ajuda-vos imenso a relaxar e também a aprender uma nova técnica que é o desenho. E eu acho que até dá um estímulo maior a vivenciar as coisas, porque vocês ficam muito mais atentos ao que vos rodeia, por isso aconselho-vos muito a ter esse tipo de caderno. Outro tipo de caderno que eu adoro é o caderno das receitas. Vocês podem criar um livro de receitas completíssimo, com todos os tipos de pratos, mas se for um caderno com poucas folhas, vocês podem dividir por categorias e fazer uma espécie de coleção. E acho que é uma ideia super gira. Muito parecido com a ideia de caderno de receitas é criar o vosso caderno de bebidas e há muita gente que faz umas misturas incríveis e se vocês gostarem desse tipo de experiências é muito interessante vocês criarem um caderno de experiências para bebidas e eventualmente criar o caderno final, oficial, das bebidas que vocês sentem que são as melhores de sempre. Por isso acho que é uma ideia super gira, tanto as receitas como as bebidas Outra ideia que eu tenho para vocês, e também fiz esta ideia, é criar um caderno de tecidos, de padrões, de alguma coisa que vocês encontrem numa revista, por exemplo, ou num embrulho, o um papel de embrulho, e gostem de padrão. E eu gosto muito de guardar esses pequenos quadradinhos que vocês vão colocando no vosso caderno. A forma como vocês interagem com esse caderno vai ser completamente pessoal, mas, por exemplo, para muitas pessoas essas memórias podem representar exatamente isso, uma memória de algum dia, de alguma coisa que aconteceu, uma prenda que receberam de algum dia específico, mas para mim eu também gosto de ver aquilo como uma fonte de inspiração e, e eu sempre que quero ver uh, as cores que me inspiraram mais ou os padrões que me inspiraram mais para me inspirar para outros trabalhos de design, de ilustração, de Criação de padrões e eu vou esse caderno, por isso pode representar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas é isso, é isso o que faz estes cadernos tão especiais. Uma coisa que eu também fiz, embora agora não faça, é criar o vosso próprio diário e é um bocadinho diferente da vossa agenda. Na vossa agenda vocês têm coisas a fazer no dia, coisas a fazer na semana, mas no diário vocês exprimem como foi o vosso dia, o que é que vocês sentem, as vossas emoções do dia. Para muita gente é terapêutico e é um caderno incrível para se ter, por isso se vocês precisarem de algum tipo de conforto eu acho que ter um diário é absolutamente perfeito para esse tipo de situações. Outra coisa que eu por acaso também tenho é um caderno para treinar tipografia, ou seja, aquelas fontes lindíssimas onde vocês podem escrever uma palavra ou frases vocês gostem e, para quem gosta de tipografia, acho que é uma ótima ideia para treinar. Outra ideia que eu tenho para vocês é o caderno das inspirações. Isto pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas vocês podem fazer recortes uh, de uma revista, de um jornal, coisas que vos inspiram, frases, fotos que vocês encontram em algum lado, em panfletos, em alguma coisa que vocês encontram na rua. Por isso é também uma forma de vocês depois revisitarem esse caderno e inspirarem-se novamente. Ok, uma ideia que eu tenho para é gratidão diário, caderno da gratidão. Acho que é uma coisa que muita gente precisa porque vem o mundo de uma forma muito negativa. Sempre que eu me sinto ter esse tipo de pensamento a dizer o dia foi terrível, horrível, quero ir dormir, eu tento sempre pensar em três coisas que foram incríveis nesse dia para tentar dar uma volta ao meu humor e tentar ver as coisas de uma forma mais positiva resulta sempre, resulta mesmo sempre e é uma coisa que tem que ser praticada, por isso uma espécie de diário, mas mais simples, em que vocês escrevem todos os dias três coisas que vocês sentem gratas que tivessem acontecido nesse dia. Uma ideia que se calhar vocês vão gostar muito é um caderno em que vocês podem fazer listas de livros, que vocês querem ler livros, que vocês já leram livros que estão na vossa wishlist e vocês também podem fazer o um mesmo ou no mesmo caderno ou no outro, em relação a filmes e a séries e há muita gente que adora consumir todo esse tipo de conteúdo, livros, séries, filmes, por isso acho que muita gente vai gostar muito desta ideia. Uma coisa que me inspira muito é uh, frases, coisas que eu vou ouvindo, coisas que eu vou lendo na internet, coisas que eu leio em livros e há certas frases que marcam, há, há frases que ficam gravadas na nossa cabeça e eu gosto muito de passá-las para um, um caderno. Imaginem ter um caderno desse em que Está tudo lá reunido, é um caderno super potente, por isso aconselho-vos mesmo muito a fazê-lo. Mas já estou a ficar rouca de falar tanto, mas estou a gostar mesmo muito deste vídeo, por isso espero que fazes também. Deixem um like se vocês tiverem gostar e comentem lá em baixo para eu saber. Outra ideia que eu tenho para vocês é uma ideia de um caderno super querida que é um caderno de jardinagem. Há imensa gente que gosta de jardinar, Há imensas informações que vocês podem reunir os vosso jardim as flores que vocês plantaram em dia X, ver quanto tempo é que demoram a crescer, saber que, o que é que vocês podem plantar em janeiro, fevereiro, março, abril, durante o ano todo. Há imensa informação sobre jardinagem que é muito importante e há muita coisa que vocês vão aprendendo ao longo dos tempos, por isso terem um caderno específico para isso acho que é absolutamente incrível, muito sinceramente. Outro caderno super engraçado, que eu tenho para vocês, é uma espécie de agenda para uma situação específica, ou seja, o vosso caderno do Natal, coisas que vocês precisam para receber x pessoas, ideias para jogos, por exemplo, bebidas específicas, receitas específicas para essa época, por exemplo, o caderno para o Halloween, o que é que vocês podem fazer nessa altura, vocês estão a perceber, vocês podem ter esses livros em vossa casa livros porque são vocês que vão escrever o vosso próprio livro, sobre as vossas próprias festividades. eu acho isso uma ideia super gira e eu acho que vocês vão gostar também. Outra ideia que eu tenho para vocês é fazerem uma agenda também, mas em termos de esporte Há muita gente que quer perder peso, manter peso, ganhar peso. Uma coisa que vocês têm que estar atentos, por exemplo, as calorias ingeridas, as calorias que vocês perderam a fazer uh, exercício naquele dia. Mesmo um agendamento do vosso exercício para a semana, para o mês, também é muito importante. Por isso, acho que ter um caderno específico para o desporto não é uma má ideia e acho que ajudaria muitas, muitas pessoas porque é uma boa forma de vocês conseguirem pôr-se a par a tudo que vocês estão a fazer e depois fazer uma review do mês, por exemplo. Há pessoas que são super superficiadas em fazer listas de coisas a fazer, tudo list. Se vocês já viram imensas tudo list à venda, são basicamente uma lista de coisas a fazer com uma pequena checkbox ao lado para vocês conseguirem fazer um visto um quando terminarem de fazer essa tarefa. Há muitas situações em que tudo lists são muito importantes. Por exemplo, as compras que vocês têm que fazer no dia, compras que vocês têm que fazer no Natal, vendas para o Natal, comida para o Natal, bebidas. Vocês podem ter um caderno específico para essas situações e até podem fazer um template. Por exemplo, no vosso aniversário vocês sabem que tipo de coisas é que vocês querem, pelo menos fazer uma lista de base e depois acrescentar o que vocês forem lembrando posteriormente, mas acho que é uma boa forma de vocês terem sempre uma ideia base que vocês querem fazer e se vocês não quiserem fazer esse template inicial, vocês podem ter sempre um caderno onde vão sempre escrevendo as coisas que vocês vão precisar para a semana, compras que vocês têm que fazer, por isso acho que é uma ideia fixe. Outra ideia que eu tenho para vocês é criar um mini-caderno, e tem que ser um caderno que vocês consigam escondê para as vossas passwords. Eu até conheço pessoas que têm folhas aquáticos com todas as passwords de todos os sites, por isso, é um tipo de caderno que vocês não podem andar com ele em todo o lado, vocês têm que o guardar muito bem em casa, é mesmo só para aquela eventualidade de vocês esquecerem da password, ou o vosso computador estragar e vocês não terem acesso a nada, vocês estão a perceber, é mesmo para a eventualidade de alguma coisa dessas acontecer, mas é uma boa forma de vocês usarem um caderno pequenino, que está branco e não tem nada lá dentro. Uma coisa que eu também usei muito foi cadernos para a escola, principalmente cadernos para a faculdade. Eu usava um caderno para apontamentos e eu tenho que ser sinceros, eu adoro esse caderno, adoro vê-lo, principalmente porque eu também desenhava nele e eu pintava nele, então tenho apontamentos e também tinha desenhos ao lado. A ver esses desenhos e a ver esses apontamentos lembro-me um bocado da altura da faculdade, por isso acho que é super giro rever esses livros. Por além de que é importante porque vocês têm lá os vossos apontamentos e para está para é sempre necessário, por isso... Eu... eu sempre que crio um projeto novo, eu gosto de ter um caderno específico para ele. É super engraçado, super interessante vocês verem o vosso progresso da, in da inicial para depois ver a ideia a ser transformada em algo finalizado. É um sentimento incrível ver esse processo todo num caderno e eu mostrei-vos um projeto final que eu fiz na faculdade e mostrei-vos esse caderno e gosto tanto de o rever, acho absolutamente incrível. Eu acho muito sinceramente que todos os projetos deviam ter um caderno ao lado só para haver aquela documentação do projeto, eu acho isso absolutamente incrível. Outra coisa que vocês podem usar, e esta é a ideia número 20, estamos quase, num, num, não nos estressem, é criar um cadeiro para vossas poupanças. É basicamente uma forma de vocês verem se estão a gastar muito dinheiro, vocês conseguem poupar para alguma viagem que vocês queiram, para algum produto que vocês queiram comprar e é uma boa forma de fazer, fazerem esse cálculo para ver se está tudo ok. A outra ideia que eu tenho para vocês é verem os vossos há hábitos. Há imensos hábitos que muita gente quer controlar, por exemplo, beber mais água, dormir mais horas, 8 horas por dia, fazer mais exercício físico e se vocês tiverem uma agenda diária para os vossos hábitos, acho que é uma boa forma de vocês verem se estão a cumprir ou não e também é uma boa ideia de um caderninho que vocês podem ter sempre perto de vocês para ver se está tudo em conformidade. Ok, eu pus esta ideia aqui porque achei que ia ser super fofo, acho que vocês vão achar a piada. O caderno dos contactos. Um bocadão de contactos é uma coisa que existiu há alguns anos atrás e toda a gente tinha, mas isso perdeu-se um bocadinho com o uso do telemóvel, há sempre forma de vocês terem acesso a essa informação. Mas eu acho que é super importante vocês terem essa agendinha de contactos com a morada das pessoas, com a data de aniversário, com o número de telefone... Eu sei que já se perdeu um bocado o hábito de mandar cartas às pessoas, mas porque não mandar cartas para deixarem a morada, acho que vai ser uma surpresa incrível, por isso ter um caderninho destes com contactos acho que é a coisa mais adorável de sempre. <risos> uma coisa que eu ainda não consegui fazer, mas que quero muito fazer é caderno dos sonhos. E eu tenho os sonhos mais bizarros de sempre, são sempre sonhos de terror. Acreditem, eu tenho os sonhos mais bizarros do mundo, mas ao mesmo tempo tenho sonhos Conseguiam ser muito facilmente filmes, histórias ou pelo menos eu adorava conseguir contar-vos só que passado 5 segundos esqueço-me completamente o que é que sonhei acho que vocês já devem ter experienciado isso há muita gente, principalmente realizadores conhecidos que têm um caderninho de sonhos na mesa de cabeceira e sempre que acordam de um sonho escrevem logo automaticamente o que é que sonharam para não perderem essas memórias é um caderno que eu quero muito fazer por isso eventualmente vou fazer. Acho uma ideia incrível, principalmente para quem tem sonhos bizarros como eu. Essa ideia acho que é super querida e acho que vocês vão gostar muito que é o livro das viagens, o caderno das viagens, como vocês quiserem chamar. E aqui a minha ideia principal era vocês criarem um caderno da viagem, ou seja, coisas a ver, sítios a conhecer, criar uma espécie de guia da cidade em que vocês vão estar e depois Criar uma espécie de recortes, de inspirações, uma mistura um bocado de tudo o que eu estive a dizer até agora, fazer colagens e falar um bocadinho sobre isso e imprimir as fotos e colocar nesse caderno, acho essa ideia absolutamente querida e quero eventualmente fazer isso para alguma viagem que eu faça e é isso, eu acho que acho que é a ideia é super super querida e eu já estou rouca de falar tanto, <risos> mas espero que vocês estejam a gostar deste vídeo, muito sinceramente muito sinceramente que eu estou a gostar. Juro que por tudo, eu não tinha noção que ia gostar tanto deste tema, mas quando vocês gostam muito, muito, muito de algo, nota-se na vossa voz o quanto vocês gostam. Vocês conseguem perceber o entusiasmo da pessoa a falar quando gosta mesmo de um tema, por isso acho que vocês estão a perceber que eu adoro cadernos e adoro ter ideias para cadernos. Por isso, acho que é o último, o último ponto e até, até acho que é uma boa forma de acabar porque acabei de falar em ideias e é caderno de ideias. Um dos últimos que eu já vos mostrei foi este e este já está sem capo porque eu usei o tanto. Foi o meu caderno de ideias para o YouTube e foi basicamente o que me fez passar de 10 seguidores para 25 mil, assim de uma forma rapidíssima e aqui estão as ideias que eu tive. A forma como eu cheguei aos 25 mil seguidores está aqui e é o caderno mais básico do universo, vocês estão a ver. Neste momento, o caderno de ideias que eu tenho, tem sido este, que é assim holográfico que eu acho lindo, acho mesmo muito bonito, por isso, caderno de ideias, mas ideias de quê? Ideias de qualquer coisa. Para mim, para mim faz sentido ter um caderno de ideias para, ideias para posts no blog, ideias para fotos no Instagram, ideias para vídeos para o YouTube, para mim faz mais sentido esse tipo de ideias, mas, imagina! são cozinheiros, ideias para novas formesas, novas comidas, as vossas experiências. Estão a perceber? Há imensas coisas que vocês podem fazer, imensos temas que vocês podem explorar dentro deste caderno de ideias. A possibilidade é tão grande que eu estou super feliz por vocês, muito sinceramente. Vocês têm na mão o vosso mundo, vocês podem criar o vosso próprio livro. Uh, com o tema que vocês mais amam no mundo, por isso espero que eu tenha conseguido transmitir o meu entusiasmo de cadernos para vocês e se vocês quiserem mais ideias eu posso tentar arranjar mais, mas adorei criar estas 25 para vocês. Espero vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha dado imensas imensas ideias, se vocês gostarem de, de me ver aqui se gostarem do canal não se esqueçam de subscrever para crescermos ainda mais e é isso! <笑>都好看